Professor, aí, né? graças a Deus conseguimos o objetivo. Torcida com a cidade na Parabéns. Agora nós vamos nós vamos, dá licença aí. Nós vamos brigar pelo título, se Deus quiser. Tinha que ser com muita emoção, né? Fazer o que? Futebol é assim. <risos> a última oportunidade que eu disputei aqui eu perdi por duas vezes consecutivas. Pra hoje Deus abençoe e a gente conseguiu. O torcedor do, do Grêmio fala que tem que, para ser, ser gremite tem que ser com emoção, né? tem que estar preparado para esses momentos do futebol. E aí, graças a Deus, deu deu Grêmio nos pênaltis. É, agora é descansar, né? esperar ver o que vai acontecer lá pra a gente é, estudar a equipe de lá e brigar pelo título. Patriotas. Né? Beleza? Alô.